Ok, ok, não parece seguro, não parece nada seguro Lá vai <risos> Deu certo pra caralho Deu certo pra caralho mano, Nossa, mano, a mano caiu com...